O Brasil legalizou a maconha nesta quarta-feira para fins recreativos. O mundo lá fora é perigoso. Vocês estão entrando para uma família. Quem vai ser o primeiro? Eu vou abrir uma loja com um cliente meu, primeiro? mesmo? O quê? Você pediu para no corre. Dá mó na cabeça, moleque. Você não ia me vim para pregar a paz. Eu vim para trazer a espada. pelo certo agora. Pensar em um investimento inicial, Você tem uma grana guardada? De quanto a gente tá falando? 400 paus. <risos>